É tudo para a gente entender como que o posicionamento do seu corpo, a maneira como você se movimenta, vai ter um impacto direto na energia que você gasta e como que você se comporta com o ambiente. Então, mais uma vez, entendendo esse deslocamento, o apoio do pé abaixo do seu corpo, aproveitando a força de reação da gravidade para te deslocar, a gente pode correr de uma maneira muito mais fácil. Fica uma parada meio louca, assim, né, falando. Mas vamos então sentir um pouco sobre isso? Eu peço a vocês que, por favor, se levantem. Beleza? Vamos sentir é, um pouco do impacto? Acho que a, o salto pode atrapalhar um pouco. Se possível, <risos> se fizer descalço, acho que vai ficar melhor. <risos> para a gente fazer essa pequena experiência. Então, vamos experimentar tudo aqui para dar uma acordada. Beleza? bom vamos primeiro sentir essa questão da gravidade do centro de gravidade deslocando a gente vai brincar de ir à frente e ir atrás o corpo aqui ó firme né do jeito que você tá sem nenhuma correção beleza corpo firme você vai tentar se trabalhar que nem uma porta Ir para frente e para trás Ir para frente e para trás para você sentir o ponto de pressão no seu pé Onde é que reage, onde é que é a carga, o seu peso vai estar apoiando no seu pé? Você vê que esse peso vai mudando de lugar, vai para um lugar e vai para o outro. Às vezes tem que fazer mais força na panturrilha, né, para você parar, frear ali, sustentar. Depois você volta no calcanhar. Onde que muitas vezes no calcanhar onde que a gente tem que fazer força? <risos> no tibial anterior, né? para você conseguir equilibrar e segurar o um movimento aqui. Ó. Opa! Aí daí você já começa a entender a função dos músculos em cada situação do seu corpo, o que, que vai estar tá acontecendo. Beleza, sentimos aqui a gravidade. Nesse sentido, sentimos o deslocamento. Agora a gente vai sentir outra coisa, a força de reação do solo. A gente vai ficar fazer pequenos saltitos. Eu vou sugerir, cuidado a quem está descalço... <risos> Na hora que for saltar, salta um pouquinho e cai. Beleza? Salta e cai. Vai lá. Naturalmente, sem nenhuma instrução, salta e absorve. Sente como é que o corpo está absorvendo esse impacto. Tum! Tum! Você vê que... Pá! Vem uma vibração do chão, né? Pá, vem uma vibração do chão. Beleza? Agora eu vou instruir vocês como que essa vibração pode mudar. Agora de uma maneira mais grosseira, mantenha o joelho estendido na hora que você for cair, beleza? Cai no calcanhar e com o joelho estendido. Ó, subiu? Cai firme. Sentiu a magnitude dessa energia e a carga foi a mesma, porque era o seu corpo, seu peso sendo puxando pela gravidade, encontrando o mesmo lugar que era o solo. Então a maneira como que o seu joelho estava flexionado ou estendido essa vibração chegou maior aqui em cima, ela passou direto, porque ela não conseguiu dissipar essa energia da vibração, agora vamos fazer de uma outra forma, eu vou sugerir a vocês que façam esse salto, ó, só que com o joelho ligeiramente flexionado, tornozelo ligeiramente flexionado, a gente vai saltar e cair, com o pé um pouco mais atrás, ó, beleza? Saltou, caiu, como é que foi essa vibração? diminuiu né o que que aconteceu aqui a vibração essa energia ela tem que dissipar se a gente cai com o pé aqui essa energia vai passar daqui vai vir aqui para o tornozeiro porque vai mobilizar a ação articular aqui sempre que a gente mobiliza a ação, a ação articular tem um músculo participando tem um músculo trabalhando o músculo ele estica e o músculo e segura a vibração a vibração vai passando ele consegue deformar o osso ele deforma muito menos então essa vibração passa, essa ação, essa energia passa muito mais cruel pelo osso como a gente fez aqui. Passou muito mais firme. Eu não trabalhei essas diversas musculaturas que eu tenho para trabalhar as minhas articulações ao longo do corpo para ir dissipando essa energia, para que essa carga fique mais... de boa. Eu consigo absorver. E o grande barato do músculo, quando a gente utiliza o músculo para absorver energia, é um tal de um potencial elástico que o músculo tem no músculo e do tendão que ele alonga e volta alonga e volta então nesse sentido saltitem para mim por favor ó, com o corpo firme pum, joelhinho firme ó, ligeiramente flexionado e firme beleza? ótimo da mesma forma agora mantém o saltito estende o joelho estende o joelho tenta saltitar com o calcanhar com o calcanhar beleza sentimos mais uma vez que o apoio com o calcanhar não vai te ajudar no trabalho da dissipar essa energia e nem tanto na propulsão da musculatura para te levar à frente no caso, quando o pé bate e sai você está apoiando o músculo está te levando à frente você tem um músculo trabalhando Andrei, mas eu vou ter um desgaste muscular é verdade mas a adaptação do músculo ela é muito maior do que a adaptação do osso. Você está treinando uma habilidade. Já viu aqueles caras, <risos> Mister Universo, como eles são gigantes? pô, é treino, treinou o músculo não, o músculo não aguentou, calma cara, o músculo se adapta você vai aos poucos evoluindo a carga, o volume, a intensidade, né o músculo vai se adaptando se você tem um sentido, uma direção pelo qual, porra, é mais interessante eu tenho uma energia a mais aqui, ó pra me levar à frente, trabalhando a minha musculatura do que eu trabalhando com o meu calcanhar já me dá uma ideia de que, pô talvez seja um interessante eu mudar essa questão da minha pisada da entrada no meu pé com calcanhar principalmente na mas então André está querendo sugerir que tem uma entrada melhor do que a outra não não é isso que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é que uma você tem um benefício em que a outra você não tem se há é de um jeito ou do outro vai depender da sua escolha porque todo esse movimento não vai adiantar se sua pelve não estiver ajustada Porque se você tiver com uma retroversão de pelve Vamos saltitar com a retroversão? Vamos lá. Todo mundo já bota o quadrilzinho assim pra dentro? Tá. E saltita. Pá. Beleza? Aqui a gente não tá trabalhando com o nosso bumbum. Relaxa. Agora vamos fazer o seguinte. Umbigo nas costas, ó. Puxou? Você já vê que dá uma ajustada na pelve? Tem o negócio de ficar mais alto. Pá. Umbigo nas costas aqui, ó. Beleza. Agora vamos lá de novo. Saltitar do mesmo jeito. Só ajustando a pelve. Saltita. Vocês conseguem sentir alguma diferença no saltito, no, na força do solo? Como que a posição vai te ajudar? Porque não adianta se sua pélvica estiver aqui e você quiser correr na ponta do pé, no médio pé, porque essa vibração não vai atrapalhar aqui. Você não vai conseguir trabalhar o seu quadril na absorção. Então, muitas vezes, nas pesquisas científicas, quando levam em consideração a entrada do pé, que vale a pena mudar um pé ou não vale a pena mudar um foot strike, eles não levam em consideração a posição da pélvica, não levam em consideração o centro de gravidade, eles veem o ângulo do seu tornozelo, como é que está aplicado, e se depois na mudança do ângulo do tornozelo, se a pessoa teve sucesso ou não teve sucesso naquela mudança. Onde que nunca, normalmente, melhor dizendo, não passa de seis meses a análise do atleta. A gente sabe que sempre uma mudança de padrão de movimento demanda tempo. Mas eu não vou é, discutir ou falar mal das a ciência, por assim dizer, porque ela tem o seu papel fundamental de excluir várias hipóteses. O que a gente não pode fazer é pegar ah, os artigos e botar no braço e falar não, aqui está dizendo que é isso, então não tem sentido. Uma coisa que eu sempre falo e trago para meus alunos e para todo mundo é experimente, perceba, sinta. Se você está vendo uma mudança durante 100 metros, beleza. Porra, Andrei, funcionou que é uma beleza durante 100 metros isso. E agora para os 42 km? Treino! <risos> Beleza? Tudo na vida é treino. Você acha que os caras estão correndo a 20 km por hora, os 42 km, sem treinar? 20 km por hora nem no tiro. Muita gente não consegue chegar e os caras fazem ali, ó, 42 km por hora, tchá, tchá, tchá, tranquilão, suave na nave. É treino. Tudo é treino. A gente se adapta. Uma das questões mais interessantes sobre o, o, o Food Strike né, é que naturalmente as pessoas mudam o padrão de movimento quando vão correr mais rápido. Por que será? Que muda o movimento? Buscando mais eficiência? Talvez, né? Porque já não consegue mais correr daquele jeito? Mas, mais uma vez, eu digo que não é porque uma pessoa corre de retropé, cruza o braço à frente, que ela vai de cambalhota, que ela não pode ganhar uma prova, pode ser campeã. Pode. Performance é uma soma de várias outras coisas que vão muito além, muito além do que só o movimento. O que eu estou falando aqui novamente é o que seria interessante de economia de movimento? Já que estamos aprendendo a correr, por que, que a gente não aprende a correr direito?